Hoje é dia de um stream em uma série. O quadro que dá dicas pra você em vários streamings diferentes. Sou a Sou a Júlia. E esse, esse é o TV em cores. E caso você seja novo aqui no TV em cores, já vai dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal. Você também que já é antigo aqui pode dar esse like, pode se inscrever caso não seja inscrito. Mas a gente vai explicar aqui o que acontece num stream em uma série. A gente escolhe um streaming e dá uma dica de uma série que você pode assistir nele. Olha só que legal a gente tá podendo dar dica pra você do que, que você pode assistir de legal nesses streams tantos que tem por aí, Sim. né? Sim, a gente já tem uma playlist com algumas versões do um stream e uma série, que tá o card aqui. Então, se você quiser conhecer outras séries além das que a gente vai falar hoje. Dá um pulinho lá. Eu vou começar falando da HBO GO com Watchmen, que tá sendo uma série incrível. Caso você goste de pessoas de diversidade racial acabando com pessoas da KKK, você vai amar essa série. Eu acho necessário. É, caso você não saiba, o Watchmen da HBO é uma continuação do que aconteceria hoje em dia depois dos eventos de Watchmen dos quadrinhos eles meio que ignoram o que aconteceu no filme, assim, porque o filme tem um final um pouco diferente dos quadrinhos, um pouco não, bastante, na real, e a série, ela dá continuidade aos eventos do que aconteceu na HQ. A série acompanha a história de uma policial que ela se vê, assim, envolvida num grupo que basicamente está querendo se vingar desse pessoal da KKK, que foi racista a vida inteira. Justo! Não é KKK, eles chamam de calvalaria com K, assim, eles fazem várias referências. <risos> Mas é basicamente isso, gente. É um pessoal que sofreu a vida inteira nos Estados Unidos tentando fazer a reparação com as próprias mãos. Claro que a história de Washington, então, o conceito de justiça com próprias mãos é a realidade lá, então, assim, eles meio que colocam como é que seria todos os Estados Unidos, com todas essas questões raciais que gente está tendo hoje em dia, como é que seria se fosse ainda mais Uma Terra Sem Lei, porque a gente não tá dizendo que não é hoje em dia ela não, né? A gente tá dizendo que algumas pessoas teriam poderes. A série é ótima, ela tem uma ótima atuação e ela tem um elenco muito, muito diverso. Tá fazendo um ótimo trabalho em continuar a história da, dos quadrinhos. E caso você não conheça os quadrinhos, ainda assim você consegue acompanhar, porque é uma história de hoje em dia com as nossas narrativas e algumas bizarrices que acontecem no mundo de Watchmen, como Chuva de Polvos. É bem estranho, é bem legal, gente. E dá uma leveza em saber que pessoas da KKK estão tendo a resposta que elas deveriam ter, né? Muito bom. Eu vou dar uma dica da Claro Vídeo, que é 24 Horas. Que é um fenômeno, foi um fenômeno quando foi lançado. Uma das minhas preferidas, gente. E a Mick sempre falou dela. Fringe e 24 Horas são as duas coisas que o Mick não consegue não falar. E aí eu falei, não, eu vou dar uma chance. Porque eu, eu sempre achei o Jack Bauer interessante. Eu sempre pensei assim, por que, que esse cara consegue resolver tudo em 24 Horas? Eu assistia quando criança, mas era muito mais difícil entender quando criança, porque 24 horas tem uns, uns, uns rolês muito complexos de política. É, não, e também tem a questão temporal: que criança não consegue ver muito o, o espaço temporal das coisas, que é uma temporada inteira passando em um dia. Cada episódio são 24 episódios e cada episódio é uma hora em tempo real ali, da vida da Você do Jack não consegue conceber isso. E aí, quando você fica adulto, você fala, não. Como é que isso é possível? E Aí você começa a assistir a série você pensa assim, nossa, eu tô na hora 4 e tudo isso já aconteceu com esse ah cara. E ainda tem 20 horas pra rolar. E ainda tem um atentado. E ele tem que descobrir onde é que tá o presidente e alguém importante morreu. A cada 10 minutos dá um ruim absurdo que tem tudo a ver com o que tava acontecendo e que vai provavelmente dar problema na frente. E eu ficava assim, cara, como é que você consegue ver uma parada dessas? É muito legal. A gente tem que levar em consideração que é uma época assim muito pouco depois do atentado de 11 de setembro, Sim. em 2001. Então, tem muito debate sobre era bucho, sobre terrorismo, sobre o tortura... Que que, o que, que eles consideram terrorismo, o que, que eles consideram tortura. É muito bizarro, porque era uma maneira muito de se proteger, mas criava um terror num inimigo pra eles poderem se sentir confortáveis. E, assim, o Jack Bauer é o símbolo da, da salvação americana na série. E, assim, em 24 horas ele resolve. 24 horas tem uma profundidade muito grande sobre o sistema americano. Eu acho que é muito importante a gente ver pra gente entender por que, que eles funcionam desse jeito. Mas ela releva muitos problemas. Ela faz coisas serem naturalizadas. Ela não via certos problemas na época. Muita gente morre de maneiras horríveis. Então, assim, é uma coisa pra você chegar preparado. Mas se você tiver paciência nas 11 temporadas... Vale muito a pena você entender todo o conceito que 24 horas criou. A minha segunda dica tá na Netflix, que é a série Abstract, que é maravilhosa, é muito diferente de Cindy me que eu falei aqui. Né? É uma série calminha e é uma série documental. Ela conta a história do que, que o design quer dizer, o que, é que ele significa e o peso que ele tem hoje em dia. Seja assim, no celular ou no computador que você tá vendo esse vídeo aqui agora, ou a faca que você tá pegando na cozinha para cortar a sua cebola. Tudo tem design e, se for bem feito, as coisas podem. Mudar a vida das pessoas nas menores considerações ali. E você vê vários tipos de design, como é que ele está em todo o redor do nosso mundo. Então, você vê em coisa de app, você vê em roupa, você vê em carro, você vê em livro, você vê em internet você vê em absolutamente tudo. E a série, ela tenta explicar de uma maneira muito assim didática, de uma maneira caso você conheça ou não, você se diverte tanto pela explicação muito bacana que eles dão, eles conseguem dar uma explicação muito bacana e simples que você consegue pegar caso você seja leigo mas também o visual, sério tem muita coisa visual acontecendo, tem vários gráficos, tem várias coisas bonitinhas e se você tem essa curiosidade de saber como é que as coisas são criadas e os porquês é muito bacana essa série porque ela fala sobre isso, sobre esse conceito abstrato que, por mais que ele seja muito físico, você tem que pensar antes de poder aplicar ele. Então, tá na Netflix, você pode assistir lá todos os episódios e é maravilhosa. Depois volta aqui pra comentar o que você achou. Antes de falar o meu novo stream e a nova série, eu quero pedir aquele like nesse vídeo pra ajudar a gente se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho pra receber a notificação. Compartilha também os vídeos de TV em e gente, pra gente poder crescer cada vez mais e deixar esse mundo mais colorido, né? Sim. E agora eu vou falar de Crunchyroll, porque eu sou taco. Maior Crunchyroller <risos> da internet. Maior Crunchyroller da internet. E eu vou falar de My Hero Academy, porque eu ainda não falei. E tá na terceira temporada, e é um dos animes mais adoráveis que eu já vi. Eu sou muito fã de anime de luta. Eu acho que anime de luta, quando é bem feito, tem uma profundidade muito grande. E é sobre super-heróis, porque afinal é o momento pra falar sobre super-heróis, mas é uma maneira muito específica de falar sobre super-heróis, porque tem uma escola, tem um trabalho, e você descobre seus poderes por questões muito aleatórias da sua vida. Você começa pequenininho, e se você começa a descobrir o seu poder muito tarde, ele pode destruir o seu corpo. Bad. Né? Bad. É a puberdade, puberdade heróica. É a puberdade heróica, ela tem que chegar cedo. E aí a gente começa com a história do Deco, que é uma criança que não tem poderes. Todo mundo na sala dele, todos os outros 40, 39 alunos, tem poderes menos ele. Ele é, provavelmente deve ser o último pego na, na educação física, né? Ele é sempre o último pego na educação física e o que sofre bullying, obviamente. Bem. Mas o Deco é um gênio e o Deco quer ser herói. O Deco quer ser herói. Só que ele não tem poderes pra ser herói mas é, é viável ser herói é ser viável. Poder? e a questão do deco é essa tipo eu vou ser herói porque eu vou lutar por essas pessoas e o deco tem o sonho de ser herói por igual o herói que ele é apaixonado que é o almighty então Algumas coisas podem acontecer com ele, talvez, no longo da história. Eu acho que vocês têm que assistir pra ver. Mas é uma história muito boa sobre superação, sobre ser criança. O que é idolatrar alguém e o que é idolatrar os grandes heróis. Então vale muito a pena, tá no Crunchyroll. Tá com a nova temporada rolando agora essa é semanal, o que é sempre bom. Séries semanais podem vir sem dó, gente. <risos> E agora, porque eu teve em cor gosto muito de vocês, a gente vai recapitular todas as séries que a gente falou aqui. Eu comecei falando com a HBO Go em Watchmen. Eu comecei com claro um vídeo falando 24 horas. Depois veio Netflix com o Abstract. E terminamos com Crunchyroll com uma Hero Academia. E agora a gente quer saber de vocês. Você já assistiu essas dicas aqui? Você gosta dessas séries? Também fala pra gente outras séries nesses streamings pra gente poder dar uma olhada. E não esquece, galera, toda terça, quinta e sábado, vídeo novo aqui no canal. Compartilha esse vídeo caso você tenha gostado. Sim, por favor. Se gente. na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.